é, como que funciona a experiência é, de compra do seu cliente, tá? É, eu vou falar isso como é, pessoa consumidor, tá? Se você vai, por exemplo, é, ao mercado e você vai comprar um macarrão, é um exemplo, tá? Se você for comprar esse macarrão, você não compra o macarrão. Você vai comprar é, a experiência de você comer algo que te dá prazer, né? E algo que vai te dar sustentação né? Então você compra não o produto, não o macarrão Mas sim a experiência que o macarrão possa te dar né? E é isso com todos, todos os outros produtos do mundo é Exatamente a mesma coisa que acontece Quando você compra um carro, você não compra um carro ou uma determinada marca de carro você compra uma experiência com aquele produto, com aquele carro quando uma pessoa quer um produto para emagrecer ela não compra um produto para emagrecer mas ela compra uma experiência de que talvez ela não tenha muito dinheiro para ir a uma academia ou talvez não tenha tempo é, de é, fazer determinadas ações para quem quer emagrecer seja necessária que faça então é, você tem que pensar como, uma, como um consumidor, tá? como você mesmo e eu né? todos nós somos consumidores então é isso que você, afiliado iniciante deve pensar quando você faz é, um artigo, um vídeo ou até mesmo um anúncio né? você tem que pensar sempre na experiência do seu cliente da pessoa que você quer atingir ali como avatar daquele determinado produto por isso que é muito interessante evite é, falar sobre experiências, é, coisas técnicas, é, quantidades, é, coisas muito técnicas não interessam muito as pessoas, elas interessam sim para saber os benefícios daquele produto né, e quais as vantagens que ela vai ter comprando aquele determinado produto né? E é assim que surge a experiência, a necessidade e a vontade da pessoa comprar ou adquirir aquele produto. Tá bom? Então pense sempre na experiência do seu cliente, tá? Porque fazendo isso é, você vai facilitar muito o processo de compra do seu cliente. Bom, espero ter te ajudado, se você gostou dá seu like, inscreva-se e compartilhe, tá bom? Vou deixar aqui abaixo na descrição os links dos cursos que eu recomendo, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais!